Poeta na banco de réu. Bem caricião, mão de coração, para Deus, o amor e um bênção para mim. Rapaz, já nota cristão, ladino poeta de nojorção, minha beijo e gosto de lingrão, panhado na beira de pontão. Alegria, com paz, que linha, dom, para bobia, minha canafistra, m'borda mar chonco seu, m'pinta note de estrela e breu. Pui madrugada visteu tudo para que um dia corson deu. Papo Ba bajuda, réu Emílio Tavares Lima.